E aí, pessoal? Aqui é a Paloma. Hoje estou jogando online o jogo Guilty Gear Strike. Confira o vídeo até o final, comentem, se inscrevam no canal e contribuam no Pix da Game Dove que está na descrição. Seja membro também, viu? Bora pro vídeo! cara mais sinistro, poder aqui. muita força. Eita, parece que ele tem uma espada que acerta de mi em mim de longe. Segura aí, meu poder, minha porrada. Não fica jogando. Eita furacão! Ah, cara, eu vou te dar um basta, Você vai ver. De porrada na cara. Gente, esse jogo, eu vou falar, é bem viciante. Muito legal. Eu tô gostando muito de jogar com o potente. Esse falso eu já. Eu joguei com ele, gente, mas. Eu prefiro o potente. Puxa vida, fica jogando tudo. Para com isso! É uma caixa. Toma, basta ah. toma minha mãozada! Ah, A palai! Slash na sua cara! Gente, nada não, pessoal. Tá, pela! A mão do Potente parece do Hellboy. Toma aqui, ó. Ficou muito forte. Jogando coisa. Toma! Só mais um golpe. Defender, gente? Eita, preula! Chega de jogar coisa em mim! Até música sai do cara. Vai morrer. E é isso aí. Missão cumprida. Vamos continuar aqui, pessoal. É muito da hora o jogo, viu? Eu aconselho vocês comprarem pra jogar comigo. É sim, sabe? Empine e Toda delícia. Ah, vê a Giovanna Dá uma surra nela Ela é brasileira Não sei que bichinho é esse que ela tem Que ajuda na luta dela Caraca, essa perda Ah, Giovanna, se eu te pego. Toma aí. A minha porrada. Slash na sua cara. Let's rock. Vamos. Para é defender. Ah, você sabe agarrar? Meu, o bom do meu personagem é que o um golpe que eu dou vai bastante sangue. Toma, meu mega poder! Ó, oh, gente, esse golpe que eu caio aqui no show, reparei que não vai sangue, não. Só para atrapalhar os golpes aqui do oponente. Agora segura o meu golpe! O especial é tudo. Só na defesa você, né? Mega o meu mega na sua cara! Oxi! Bora para outra luta. essa uh, me menina aqui é muito da hora jogar esse jogo e as músicas faz com que a gente se emocione na hora da luta ah, chega né menina Eita <risos> Eu, eu do outro lado. Agora você vai ver. <risos> Eita! Tentei segurar o... Olha. O meu agarrão aqui. O Buster só consigo quando estiver perto. He he Toma! Agora deu certo. <risos> Ei, só Assim, ah, defender, menina. Por aí, meu Buster. E no para trás, não que. Cheio no para trás é ruim para você. Ah! Tá! Morre aí. Dá enfrentar o grandão aqui. Missão cumprida, mestre. One. Let's Toma a porrada! Oh. Basta! Fica aí nesse canto! Aqui, ó. Tchau. A Jovem se penderá ali, no foi nem caiu. Desculpa, desculpa, desculpa. Corre! Pede paloma! Duel two! Let's draw! Viche! A mulher ficou brava! Para com isso! Segura aí, meu especial Ah, você de Nossa, vamos lá Gente, ficou brava demais Eita Ah, não Puxa vida, que não para Agora você vai ver Vou dar um mega na sua cara Eita Segura aí, ó Hum. Eu não tenho medo de enfrentar, não. Vai pra lá. Segura aí, meu especial. Ó! Oh, saiu de vinil! Mas meu basta. Não tem como errar, não. Pra lá. Meu basta é melhor do que o especial. Vai ver. Vamos, vamos. Yes! E é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui Comentem o que vocês acham desse jogo Se vocês gostaram, para que já tá jogando E qual personagem vocês querem enfrentar Então até mais, tchau RUN!